Olá pessoal, beleza? Tô aqui para gravar mais um videozinho aqui pra vocês sobre Abertura de porta Como que faz aquela fechadurinha para abrir a porta, igual carro de corrida, certo? É, bastante gente pede esse vídeo também Coisinha simplesinha, então eu vou gravar um vídeo bem simplesinho, tá? Não vai ter muita frescura esse vídeo não, ó Fiz um moldezinho de papelão, isso aqui foi no olho, viu? No olho Fiz um moldezinho de papelão. Não tem como eu passar a medida, certo? Depois eu vou mostrar lá no carro como é que é feito. Aí vocês vão ter uma noção. Só tô mostrando aqui como é que eu fiz, ó. Fiz essa moldezinha de papelão. Certo? Bonitinho. Passei para uma chapa de alumínio que eu tinha aqui. Que sobrou do, do, do coletor. Ó, chapinha de alumínio. Passei e cortei. Aí esses furinhos aqui, ó simples, tá? tem uma furadeira grossa, uma mais fina e uma mais fina Só pra fazer um frufru Só pra ficar bonitinho, tá? Aí tem um aqui que eu já lixei até 800, ó Só lixei a pontinha Porque o resto aqui fica escondido Só aparece essa pontinha aqui, tá? Ó Tudo no olho, viu pessoal? Aí depois eu vou passar na maquininha ali Só pra dar um polimentinho pra ficar mais cromadinha Certo? Então essa parte que eu mostrei pra vocês Agora eu vou mostrar lá no carro Tá bom? Tamo junto Aê, pessoal Chegamos aqui na porta, hein Agora eu vou te falar pra vocês Como que eu cheguei nesse molde, ó Aqui, ó Tem que fazer um rasguinho aqui, ó Certo? Aqui, ó, tem um rasgo E aqui tem um rasgo, ó Esse rasgo daqui Não pode ser na mesma direção desse, tá ligado? Ó, deixa eu mostrar daqui assim Vocês vão saber, ó Esse tá mais pra frente que esse por isso que essa coisa aqui parece um bumerangue Por quê? Porque ela vai fazer isso aqui, ó Ó Na hora que você puxar ela, ó Mostra aqui o rasguinho, ó Tá vendo aí o rasguinho? E aqui tem outro, ó Esse rasgo aqui, ó Tem que ser nessa direção aqui, tá vendo, ó Não pode deixar rebarba aqui, ó Essa coisa vai aqui, ó Cadê? Ó Essa coisa vai aqui isso tudo no olho hein? Conforme você for puxar aqui ó, ó, ó, o movimento que ele vai fazer ó. Agora eu vou montar o que eu já fiz para vocês terem noção de como é que vai ficar Tá bom? Só um minutinho Aí ó, agora já tá no lugar ó. Fiz um furinho aqui na porta Certo? Tem um parafusinho aqui Com uma porca daquelas travantes lá do outro lado Certo? Pra ela não cair pra dentro Deixa eu mostrar a porca travante Olha lá Tá vendo ali? Aquelas porquinhas que tem aquela... Tem gente que fala travante, tem gente que fala parlock Cada um fala de um jeito, certo? Ó. Aqui, vocês podem bolar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem deixar um negócio reto, um negócio dobradinho. Eu deixei dobradinho por uma opção só, mas não é uma regra. Aqui, ó, só pra vocês verem o movimento que eles vão fazer, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Aqui, ó Pra você ver como que às vezes sai errado ó Fiz um furinho aqui, não deu o tamanho certo Pra acionar Aqui, fiz outro Só que esse furo tem que ser meio de lado assim, sabe? Ó? Tem que ser meio envesado Por quê? Essa aqui, ó, é a varetinha original, certo? Vocês vão diminuir ela De acordo com a peça que vocês fizerem E, ó, tá vendo que eu dobrei ela Coisadinho pra trás Se você deixar reto 90 graus Ela sai aqui, ó Entendeu? Ó Aí você tem que deixar ela aqui, ó Encaixei Aqui ela não sai mais, ó Ó Entendeu como é que funciona? A própria mola Do negócio da porta aqui Já puxa ela de volta, ó Ó Entendeu? Agora eu vou mostrar aqui, ó Vou travar aqui Esse aqui é o negócio da porta Certo? Ó Travei. Abriu. Entendeu? Vou tentar pegar aqui assim, ó. E eu abrindo lá. Não vai dar. Ó. Presta atenção no maçaneta ali, ó. Entendeu? Simples assim. Vídeozinho simples. Ó, só pra mostrar de novo. Ó. Simples, fácil de fazer. Aqui vai o forro de porta. Acabou. Já elimina a maçanetinha daqui, ó. Principalmente para quem for fazer o forro de porta de alumínio. Só vai ficar a manivelinha aqui, ó. Quem for por vidro elétrico, então, aí tapa tudo mesmo. Não fica nada aqui. Entendeu? Espero aí que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado também. Tamo junto, pessoal. Um abração.